Contará com a presença de renomados exporrentes e de vários setores do Brasil e do exterior. O 13º Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego e o 2 Congresso Brasileiro de Psicologia e de Tráfego têm como principal tema Psicologia e Medicina de Tráfego. O que o futuro nos reserva? Abordará, entre outros temas, redução de acidentes através da educação, formação e mudança cultural, bem como discutirá as necessidades de avanço na avaliação de candidatos e condutores de veículos automotores, visando ações concretas de conscientização, segurança no trânsito, redução de acidentes e mortes, além de combate à impunidade e à violência no trânsito. Convidamos para subir ao palco neste momento o presidente do 13º Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego, Doutor Geraldo Gutenberg Soares Júnior. A presidente do 2 Congresso Brasileiro de Psicologia de Tráfico, doutora Juliana Guimarães. Presidente da Abramet, doutor Juarez Monteiro Molinari. Aplausos A presidente da Abramete, doutora Patrícia Sandri. do Distrito Federal, o deputado distrital Rafael Prudente. Sua Excelência, o secretário de Saúde do Distrito Federal, aqui representando o governador Ibanês Rocha, governador do Distrito Federal, secretário Osney Okumoto. Excelentíssima senhora doutora Rosilane Nascimento das Medicinhas Rocha, representando o presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Carlos O Excelentíssimo senhor doutor Fabiano Rueda, conselheiro do Conselho Federal de Psicologia, aqui representando o doutor Rogério Gianini, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Excelentíssima senhora doutora Larissa Abidá, presidente da Associação Nacional dos DETRANS, ANV. O excelentíssimo senhor doutor Horácio Cunha e Melo Santos, presidente do Foco Trânsito. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença das seguintes autoridades Diretor-Presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária Dr. José Aurélio Amalho, A gerente setorial do DETRAN do Estado de São Paulo Dra. Rosana Nespoli Demais autoridades que também estão conosco Muito obrigado pela presença Saudamos de forma muito especial os presidentes e diretores das associações federadas regionais da AbraMete e da Abrapcit presentes nesse Congresso. Saudamos os palestrantes, panelistas, moderadores, coordenadores e debatedores que trazem conhecimento e abrilhantam o nosso congresso. Saudamos os nossos patrocinadores e apoiadores. Também saudamos a todos os veículos de empresa de imprensa presentes. Ouviremos nesse momento a execução do Hino Nacional, a que peço a todos que se coloquem em posição respeitosa. do Trânsito Brasileiro, queria falar o nome de todos família de todos, mas peço a licença para cumprimentar todos as pessoas do Dr. Geraldo, que preside o Congresso o irmão Dr. Molinari é, cumprimento também os conselheiros de trânsito as pessoas da Dra. Regina e Dra. Alexina Dr. Wagner, do Contrandife queria dizer para vocês que o, os conselhos de trânsito são os órgãos normativos em nível estadual estamos juntos com os médicos estamos juntos com os psicólogos não só aqui na presença física, mas na presença ideológica, porque o nosso partido é o trânsito. Eu digo sempre nas reuniões do ser trans que ninguém pergunta qual partido cada um faz parte. Eu não sei que partido é o vice-presidente do Folco que vai assumir o Frederico, e nenhum deles, porque isso não nos interessa. E o Brasil está vivendo um momento de flor-flor. de que lado você está, você está. Quando a gente tem uma posição contra determinada autoridade, determinada posição, já procuram rotular como oposição, posição contrária, que deve ser negada. Nós, como cidadãos brasileiros, tem que aproveitar a oportunidade que o Brasil nos coloca diante das dificuldades que estamos enfrentando. Ontem, na reunião com o Dr. Marinho, da Previdência, dissemos isso. A presença dos órgãos do Sistema Nacional de Trans mostra que não é uma luta corporativa em de determinada categoria, como. Médicos, psicólogos, uma reserva de mercado, não é isso. Mas temos que zelar pela segurança no trânsito. 140 brasileiros morrem todos os dias ainda e mais de 200 mil ficam com sequelas irreversíveis por ano. Contem conosco, a Bramete, a Brabsite, a a que já é nossa irmã, entidade irmã, todas as entidades médicas aqui representadas. Contem conforme os conselhos de trânsito, para que em cada estado a gente possa levar a voz da segurança no trânsito. É, temos relatos de tragédias, de dramas, que não coadunam com a vontade das pessoas de ficarem livres de pequenas multas, mesmo porque multa não é imposto, né? multas são resultados de atos infracionais que geram as mortes. É, o Focotran nasceu para não ser omisso e não seremos omissos. Não somos omissos. Essa é a nossa responsabilidade enquanto cidadão brasileiro e essa é a nossa responsabilidade enquanto dirigente de órgãos de trânsito. Muito obrigado pelo espaço, sucesso o evento e vamos nessa luta. Um grande abraço. Agora veremos a presidente da Associação Nacional dos Detrans, a ANT, excelentíssima Doutora Larissa Abidal. Boa noite, boa noite a todos. Saúdo é, esse painel maravilhoso a, através da doutora Patrícia, da doutora Juliana, doutor Geraldo e do doutor Molinari. Saúdo o Focotran através do Horácio. Peço a permissão que ainda que esteja aqui na qualidade de presidente da Associação Nacional de Tetrans, que eu possa saudar essa plateia. Através da presidente da Abraxite Maranhão, que eu vejo bem aqui, a doutora lei e a Abramete, através da Abramete Maranhão, através do doutor Fio Camarão. Saúdo os diretores de Detran, meus confrades e parceiros de AND, através do Dr. Luiz Fernando, diretor-geral do Detran do Acre, que eu também vejo aqui nessa plateia. Minha senhora, meus senhores. Como é conhecido de todos, as questões relacionadas ao trânsito ocupam extraordinária importância em nosso cotidiano. Importância por incidir diretamente sobre o bem mais precioso da atualidade, que é o tempo. Importância decorrente do poder que o trânsito possui em alterar o meio em que vivemos, incidindo diretamente no planejamento e desenvolvimento urbano. Importância por representar um exercício dos direitos fundamentais, a liberdade, a mobilidade, concretizado no caso do Brasil pela garantia constitucional do direito de ir e vir. Importância porque o trânsito é pressuposto de organização social e da qualidade de vida que desfrutamos ou não. Importância quando associamos o trânsito, é, como fator de dignidade da pessoa humana, quando entendemos que a integridade física de todos nós também faz parte de sua composição. E o mais importante, nesse rol de tantas importâncias, o trânsito é elemento essencial, primordial, indissociável do mais basilado dos direitos fundamentais de primeira geração, que é o direito à vida. Apesar dessa imensurável importância, ainda se apresentam no mundo incluindo-se o Brasil, índices alarmantes com relação ao trânsito, cujos quantitativos de vítimas fatais e sequelados têm desafiado todos os esforços já empreendidos em sede de infraestrutura viária, regulação, fiscalização e ações educativas. E nesse sentido, enquanto perdurarem esses números absurdos, Nunca se faz excessivo recordar que os acidentes de trânsito são a principal causa de mortandade na faixa etária de 15 a 29 anos. E mais, são a segunda na faixa de 5 a 14 anos e a terceira na faixa de 30 a 44 anos. E mais, mesmo no bojo da década de ações para a segurança do trânsito, que todos sabemos que se iniciou em 2011 e fim agora, em 2011, portanto, ano que vem, ainda paira uma nuvem sombria na estimativa feita pela ONU quando estabeleceu essa prioridade para a década de que chegaríamos a um patamar de 1,9 milhões de mortos em 2020, bem como de exorbitantes 2,4 milhões de pessoas com lesões e traumatismos decorrentes do trânsito. Nesse ponto, urge uma ressalva, senhores. Esses números são sempre citados por mim, não como forma de tornar meu discurso mais interessante ou impactante, mas como forma de colocar em pratos muito limpos uma realidade cristalina, a de que estamos diante de uma terceira guerra mundial, a que mata, a que lesiona, a que macula a sociedade, o trabalho, a economia, a previdência. Muito mais do que as duas que a antecederam, diga-se de passagem. Exatamente porque se trata de uma guerra silenciosa, com estratégias de combate muitas vezes equivocadas, visibilidade turba e distorcida, com pouquíssimos soldados alistados. E o pior, com exércitos que se dizem aliados, mas que por inúmeras vezes não se entendem nos frontes de campos de batalha. Convém mencionar que quando faço essa analogia, não faço no afã de fazer qualquer alusão à beligerância, até porque eu me considero uma pessoa extremamente pacífica, mas o faço para reestabelecer qual é o nosso verdadeiro órgão, para deixar muito claro contra quem ou contra o que devemos lutar. E reiterar que todos nós, Denatran, Eintê, Detran, Abramete, Abraficid, Polícias rodoviárias, federal e estadual e demais órgãos inseridos no Sistema Nacional de Trânsito. Todos nós somos aliados nessa guerra. E perdoem-me se recaí em uma obviedade que me parece até holomântica, mas é importante reiterar, aliados não se golpeiam e não se aprontam. Muito pelo contrário se respeitam, se reconhecem, se incentivam e se unem efetivamente em torno do objetivo que lhes é comum. E nessa oportunidade única, desse setembro de 2019 tão especial, quando conseguimos reunir atores importantíssimos do Sistema Nacional de Trans, como estamos aqui agora, a END, DETRANS, reafirmamos aos senhores o sentimento de mantermos-nos aliados nessa guerra. Com três observações bem básicas para finalizar. Primeiro, que não devemos nos perder quixotescamente em muitos de ventos imaginários. O mundo de quem trabalha com trânsito possui solidez e concretude. Exige tratamento jurídico, técnico e científico, não comportando nem podemos aceitar ilações ou populismos de qualquer ordem. Segundo que nossa guerra já tem opositores muito bem definidos. Portanto, não precisamos de mais adversários. Nossa luta, senhores, é contra a sinistralidade que mata e mutila no trânsito e já se encontra declarada há muito tempo, quando, como profissionais da área, enfrentamos diariamente a falta de educação, a imprudência, a negligência, a interícia, a incoerência e a ineficiência. Terceiro e último lugar, é para que não nos esquecemos de que o objetivo comum que nos move e une é e sempre será a preservação da vida. Em prol da vida, para a vida e pela vida, não podemos titubear ou olvidar ou recuar. Ela depende de um trabalho coeso, uníssono competente de todos nós. Desejo que esses dias sejam de muito aprendizado, aperfeiçoamento e aprimoramento e contem com as contribuições técnicas dos 27 veteranos para tal mistério. Meu muito obrigado e esse é evento para todos nós. Obrigado. Ouviremos agora a todas e todos. Em nome da presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego, a psicóloga Patrícia Sandri, quero saudar a todas e todos os componentes desta mesa e a todas as psicólogas, psicólogos, médicas e médicos aqui presentes. Este segundo Congresso Brasileiro de Psicologia do Tráfego acontece num momento de rica parceria entre a Braf City e o Conselho Federal de Psicologia afirmar, porque tenho acompanhado de perto, que nunca essa parceria foi tão forte e rendeu tantos frutos para a categoria como tem acontecido nos últimos dois anos. Juntos, o CFP e a Graxite realizaram capacitações e reuniões em diversos estados brasileiros, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, para citar alguns, promovendo discussões e reflexões relacionadas à nossa área de atuação junto a mais de mil psicólogas e psicólogos do Brasil. Juntos, fizemos inúmeras visitas e diálogos com parlamentares para defender as pautas da psicologia do trânsito, em especial frente a recentes propostas de modificação na legislação de trânsito brasileiro por meio do Projeto de Lei 3.267, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, modifica as regras relativas à segurança no trânsito e muda as práticas de saúde psicológicas e médicas no processo da Carteira Nacional de Habilitação. Fomos mostrar aos parlamentares nossa preocupação com essas mudanças e o impacto delas para a segurança no trânsito, ressaltando o um importante papel de nossa atuação profissional perante a sociedade brasileira. Juntos, defendemos a importância da avaliação psicológica para a saúde no trânsito defendendo a necessidade de comprovar sistematicamente a aptidão por meio de perícia psicológica no contexto do trânsito, que tem como função primordial a proteção da sociedade e do próprio indivíduo. Juntos, debatemos essas temáticas com as psicólogas e psicólogos em diversos diálogos digitais ao vivo na internet, conversando e refletindo nossa prática profissional diretamente com a categoria. Juntos também, CFP, Abraxite, DETRANS e pesquisadores da área, debatemos e construímos uma nova resolução do CFP, a resolução 1 de 2019, sobre normas e procedimentos para a perícia psicológica no contexto do trânsito, fruto de discussão iniciada em 2017 na Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do Conselho Nacional de Trânsito. Juntos, fizemos muito e vamos fazer muito mais. Posso afirmar que a BrapCity foi uma das entidades da psicologia que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. E isso se deve, sem dúvida, ao trabalho sério, ético e responsável da entidade. Não posso deixar de destacar aqui o um papel fundamental que alguns membros da BrapCity tiveram e têm para todas essas conquistas e as que ainda virão. Patrícia Sandri, Juliana Guimarães, nosso sou muito obrigado em nome do Conselho Federal de Psicologia e em nome de toda uma categoria profissional. Como psicólogo, como psicólogo em trânsito e como conselheiro do CFP, me orgulho de fazer parte dessa construção ao lado da brasil Bom congresso a todas e todos. Tem a palavra... A representante do Presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Carlos Vital Tavares Correia e Lima, a doutora Rosilane Nascimento, das licenças Rocha. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Geraldo Uteberg, Presidente do 13º Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego, a doutora Juliana Guimarães presidente do Segundo Congresso Brasileiro de Psicologia de Tráfego, o doutor Juarez Monteiro Boninari, o nosso presidente da ANAMET, a doutora Patrícia Sandri, presidente da Abrapsit, o excelentíssimo senhor Poisnei Brumon, nosso secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal excelentíssimo senhor Rafael Prudente, o nosso presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal a excelentíssima senhora doutor, não, excelentíssimo senhor doutor Fabián Ueda, que aqui representa o presidente do Conselho de Psicologia a excelentíssima senhora doutora Larissa Abdala, presidente da, da Associação Nacional dos Detrãs e o excelentíssimo senhor Horácio Cunha, presidente da Faculdade é, em nome dos doutores Ricardo, Jélio e Antônio Neira, eu cumprimento todos os meus colegas médicos aqui presentes. E em nome do doutor Fabiano Gueda, todos os escocólicos aqui presentes. Boa noite, senhores e senhoras. Aqui eu represento o presidente do Conselho Federal de Medicina, Capo Digital Tavares Corrêa Lima. E aqui eu cumprimento a todos, parabenizo pela excelência de organização de tão importante evento. O Conselho Federal de Medicina, em, em suas atribuições, ele fiscaliza o exercício ético-profissional e ele também normatiza e fiscaliza as normas que são atinentes é, à saúde em geral. E a preocupação nossa é o zelo e a atenção pela saúde da sociedade. Todos os temas voltados à saúde, à, à proteção integral à saúde, da sociedade, então, é um tema de relevância para o Conselho Federal de Medicina. Se a minha memória não me falha, já são quase 7 mil eh, especialistas na, na medicina de tráfego, além de mais outros eh, milhares que trabalham na área. É importante entender que, embora os médicos todos sejam formados e legalmente habilitados a tratar da saúde do ser humano, é importante a gente entender a especificidade de cada especialidade. E essa especialidade, ela vem crescendo, ela tem trazido uma preocupação grande para o Conselho Federal de Medicina, que tem atuado em conjunto com a associação, com a ABRAMED, para a defesa da especialidade, a defesa dessa atuação profissional importante e específica, que não pode ser delegada a outros. É, profissionais, médicos, que não tenham essa expertise, não tenham esse, essa, essa perícia. É, a, a, a Abramed, dentro da sua atuação, ela realiza uma perícia médica que, então, vai avaliar se aquele condutor, por exemplo, tem condições de, de conduzir um veículo eu automotor, entre outras várias para atividades para da, da atuação para profissional. Então, mais uma vez, eu quero, em nome do Conselho Federal de Medicina, é, é, colocar o Conselho Federal de Medicina à disposição da Abramed, em tudo aquilo que o Conselho puder atuar. E aqui já deixo um pedido para o nosso excelentíssimo deputado, que tem feito um excelente trabalho para nós, que possamos também é, reorganizar essa atuação importante dos médicos de tráfego, de uma forma normatizada no Distrito Federal, dentro do DETRAN. Obrigada. Obrigada por isso. Para a palavra ao secretário de Estado de Saúde aqui do Distrito Federal, representando o governador Ibanez Rocha. de trabalho todos os dias, o apoio da Câmara, para que a gente possa exercer nossas atividades dentro da Secretaria de Saúde, juntamente com os demais colegas. Primeiramente, é sempre importante a gente lembrar, e eu estava descobrindo esses dias, Presidente, que todo mundo no Brasil conhece futebol, todo mundo sabe o que é saúde, porque todo mundo que me encontra gosta de dar um palpite, falar alguma coisa de saúde, mas também já percebi que todo mundo entende um pouco de trânsito. Todo mundo tem um comentário em relação ao trânsito, mas que isso era é uma coisa muito comum antigamente, e só com o passar dos anos é que a gente começa a perceber a necessidade da pesquisa, a necessidade de pesquisadores cada vez mais assíduos dentro da nossa sociedade, para que a gente possa facilitar as nossas vidas, mas, principalmente, que a gente possa trazer condições de que não tenhamos grande quantidade de acidentes graves aonde a gente tenha mortes e pacientes sequelados alguns dados que eu trouxe aqui para vocês né, que entre 2009 e 2018 foram mais de 1,6 milhões de feridos ao custo de quase 3 bilhões de reais para o sistema único de saúde né, para o SUS então, a cada hora em média, 20 pessoas dão entrada em um hospital da rede pública de saúde com ferimentos graves decorrentes de acidentes de transporte terrestre. Então, é um número muito elevado, o qual nos traz uma preocupação muito grande dentro da saúde. E os dados que nós temos no Distrito Federal são dados importantes que foram levados através realmente da pesquisa que nos trouxe de, de 1995 de Pedro, a 2018 a incidência de mortes por 10 mil veículos ano caiu de 11,94 para 1,6, que é um limite abaixo do recomendado da Organização Mundial da Saúde, que é de 3 para cada 10 mil é, veículos por ano. Então, nós temos limites cada vez melhores no Distrito Federal e buscamos cada vez mais Através de processos inovadores que a gente tem falado na saúde hoje Buscar em cima das inovações, soluções muito efetivas Para que a gente tenha segurança e efetividade Desta forma, peço a todos os pesquisadores aqui presentes A todas as pessoas que participam desse congresso Que tem dentro da inovação a busca da solução Que tanto procuramos para melhorar a vida nós, no nosso Brasil, e realmente que a gente tenha tranquilidade e saúde para todos. Bom congresso a todos. Obrigado. Obrigado, secretário Osnei Gocumoto, secretário de saúde aqui do Distrito Federal. Com a palavra, o presidente da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, o deputado distrital Rafael Prudente. Bom, primeiro, boa noite a todos. Quero aqui em primeiro lugar agradecer o convite feito pelo doutor Geraldo Lutember. Na verdade ele me convocou para estar aqui, um grande amigo, quero cumprimentar a sua família que está aqui, enfim, cumprimentar o no nome dele, cumprimentar todo esse nosso dispositivo. E não poderia deixar de estar aqui, doutor Geraldo, por alguns motivos. Primeiro pela felicidade de recebê-los aqui na nossa cidade Essa cidade que foi concebida para receber as pessoas Essa cidade foi concebida e construída por gente de todo o Brasil E aqui nós estamos acostumados a receber e a receber bem as pessoas Então dizer que os senhores são muito bem-vindos na nossa cidade Eu sei que a grande maioria das pessoas que está aqui veio de fora E essa é a nossa vocação de receber as pessoas e pedir aos senhores também que conheçam um pouquinho mais a nossa cidade, que não é só esse centrinho ali onde tem o congresso. Aqui nós já somos, já somos a terceira cidade do país. Nós temos mais de 3 milhões de habitantes. É uma população que cresce mais de 100 mil habitantes todos os anos. Em segundo lugar, não poderia deixar de vir aqui pra, antes de dar as boas-vindas, mas para também agradecer aos senhores, por vir discutir um assunto que é o mais importante e o mais novo de todos eles, que é a vida das pessoas, que é preservar vidas e que é de cuidar das pessoas. E eu quero aqui, doutor Geraldo, a todos aqui presentes, colocar toda a Câmara Legislativa, não só eu, mas todos nós, 24 deputados, nos colocarmos à disposição para entender junto com os senhores, receber sugestões, ideias, para que a gente, nos limites aqui do nosso Distrito Federal, podermos podemos ser pioneiros em legislações locais que podem ser replicadas em todo o território nacional. Então, contem conosco, contem com a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e faço aqui o um convite para que o próximo Congresso seja novamente aqui na nossa capital e seja lá na nossa sede da Câmara Legislativa, aqui do Distrito Federal. Muito obrigado. Com Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de, de dizer que sou muito honrada né, de estar novamente presente no nosso segundo Congresso Brasileiro de Psicologia de Tráfego e 13 terceiro Congresso Brasileiro de Psicologia de Tráfego. Gostaria de cumprimentar a todos da mesa. Em especial, o presidente da Pramete, doutor Noinari, né? nosso grande parceiro. Ao Fabiano Rueda, do Conselho Federal de Psicologia. Né? E a palavra que, que eu tenho a dizer ao Conselho Federal é de gratidão. Que eu, como representante da Pramete, me sinto muito honrada também pela parceria. Né? Estamos no início de, um, de uma grande mudança e essa parceria é fundamental. Gostaria de cumprimentar né, a todos os psicólogos, médicos que estão aqui e, em especial, a todas as, todos os presidentes de federadas da BrabCity, que hoje nós estamos com 15 federadas em todo o Brasil. Então, de coração, assim, eu sei que cada sócio que está aqui, cada presidente né, foi uh, uh, de extrema importância à sua vida. Então, gostaria de agradecer também. E, e dar as boas-vindas né a todos vocês. Que nós possamos fazer desse momento né, uh, de reflexão aqui, uh, de debate sobre questões ligadas à saúde no trânsito, e que todos nós juntos, né, essa união de todos esses órgãos, uh, ALD, a Focotran, enfim, todos os órgãos unidos, uh, vão nos dar a possibilidade, com certeza, de chegarmos a um resultado final positivo e, e, e com certeza, né uh, a mudança de todo esse cenário que nós estamos vivendo de uma forma que seja positiva para todos. Então, que nós possamos colher bons frutos deste momento de reflexão aqui. E dou boas vindas a todos. Muito obrigada. Agora ouviremos o presidente da Abramet, Dr. Juarez Monteiro Molinari. A doutora Juliana Guimarães, presidente do segundo Congresso Congresso de Psicologia do Tráfico, o senhor deputado Rafael Mendes, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, A doutora Patrícia Sandro, presidente da BAPCIT, senhor secretário de Saúde do Distrito Federal, A saudação especial à doutora Larissa Brito, presidente da IND, doutor Horácio Melo, é presidente do Fombo a Uma salvação especial da é doutora Rosilene, que representa o Conselho Federal de Medicina. E ao é presidente e o representante do Conselho Federal de Psicologia. Meus senhores, minhas senhoras, queridos colegas e amigos, Estamos aqui nessa noite cheios de expectativa e de esperança dando início a mais um congresso da ABANET que nos seus 39 anos de existência realiza o 13 terceiro, sendo o primeiro aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, a capital da nossa pátria, centro de discussões e definições sobre o trânsito brasileiro. Nesse congresso Abramete procurou ampliar os debates e discussões sobre o trânsito, estimulando soluções possíveis e reais, destacando a importância do trabalho e a responsabilidade do médico e do psicólogo nesse triste cenário que, lamentavelmente, ainda assistimos. A evolução de uma epidemia quase que incontrolável, o acidente e morte no trânsito, dando enorme prejuízo econômico e social para a nossa pátria. Para enriquecimento dos debates e dos resultados desses eventos, estamos recebendo grandes e importantes parceiros, que além da BAPCIT, presidida pela doutora Patrícia Santos, a Associação Nacional dos Detrans, sobre a liderança da doutora Larissa Galabrito, e o Focotran, entidade que congrega todos os detrans do Brasil, sob a presidência do doutor Horácio Melo e Cunha Santos. É, Trata-se de um evento que eu dei no trânsito brasileiro. Pela primeira vez, conseguimos unir todas essas entidades, o único objetivo, o trânsito. Como gostaria, meus senhores e minhas senhoras, de, nesse momento, lhes afirmar de que o SUS já não gasta mais hospitalizações e uso de UTIs por acidente de trânsito. Como gostaria de lhes dizer que o Brasil está adequado à nova política de previdência social, visando a diminuição de custos, a redução de sequelados e aposentados por invalidez devido a acidentes de trânsito, mais especialmente em jovens de 18 a 30 anos. Como gostaria de lhes dizer que os governantes, os políticos e a mídia entendem que a melhor saída para a redução de acidentes e mortes no trânsito está na educação e no cumprimento das leis. Como gostaria de lhes dizer que o Sistema Nacional de Trânsito está servindo de exemplo ao mundo, e citado pela própria ONU, a Organização Mundial de Saúde, e que foi o principal país, o Brasil, a atender o chamamento e cumprir os resultados da meta proposta para a década de 2011 a 2020. Como gostaria de, nesse instante, poder lhes dizer que o Brasil não está mais na lista dos países que se destacam entre os de maior índice de mortes por acidentes de trânsito do mundo. Como gostaria de lhes dizer notícias verdadeiras e reais para o trânsito brasileiro, que ajudaria muito a erradicar essa grave epidemia no Brasil. Mas não podemos e não nos estão. Dando nem o direito de sonhar. Eis que surge, ainda no final de dezembro de 2018, a ideia de reduzir a fiscalização nas vias e mudança das medidas de redução da velocidade, facilitação para a aquisição da CNH, perdão de multas e até da possibilidade de uma imediata medida provisória visando atender a compromissos de Tudo da falta de informação sobre o Código de Trânsito Brasileiro e os compromissos do Brasil com a redução do número de epidêmico de acidentes. Mas a Abramet, sempre atenta, alertando para o risco de retrocesso da segurança do trânsito, procurou de imediato, no mesmo dia 28 de dezembro, buscar o que construiu cientificamente de 39 anos visando o trânsito brasileiro mediante várias diretrizes que hoje ainda servem de base para a legislação, como a lei seca, o uso de cadeirinhas, o exame de aptidão física e mental, participação na inauguração do Código de Trânsito Brasileiro e tantos outros trabalhos que até têm servido e copiados para países cujos governantes efetivamente se preocupam com o preço. Nesses últimos nove meses, e muitos dos senhores e das senhoras são testemunhas a Abramet, juntamente com a City, com a ND e o Focotran, não tem vacilado. Apresentamos as argumentações científicas através do diálogo em muitas audiências, por repetidas vezes, com diversos ministérios, como da infraestrutura, da saúde, da economia, Secretaria da Previdência Social, Secretaria de Governo, Presidência e Membros do Senado Federal, presidência e membros da Câmara de Deputados, comissão de viação e transporte da Câmara de Deputados, membros da Comissão Especial Hora e Informação da Câmara de Deputados e a própria imprensa, procurando conseguir o eco do posicionamento contrário à parte do projeto de lei, oriundo do Executivo Federal, que visa em um dos propósitos, extinguir a medicina de tráfico. Destacamos o apoio permanente tanto da MB, como do CFM e do Instituto Brasileiro de Medicina. Não será com a mudança na validade do prazo do exame de aptidão física e mental, e muito menos com a generalização do referido exame, deixando a carne do susto, que irá diminuir o índice de acidentes. Muito pelo contrário, a epidemia do acidente de trânsito será cada vez maior. Basta Apenas querer entender que vida e saúde não se brinca com compromissos leitores Cada um de nós não se tornou especialista em medicina de tráfico e nem em psicologia de tráfico de um momento para outro. E não basta somente ter o título de especialista. Estamos sempre nos aprimorando. Esse congresso é um exemplo. Esperamos, meus senhores e minhas senhoras, que haja sensibilidade e bom senso dos proponentes do infeliz projeto de lei, como dos senhores congressistas que irão analisar e votar. E a Abramete está sempre aberta ao diálogo, sempre disposta a apresentar a sua experiência científica de quase 40 anos. Lamentavelmente, nos deteremos desse congresso a analisar a proposta de um grande retrocesso, o famoso PL 3267 de 2019 entendo que poderíamos estar discutindo assuntos de importância que viessem a auxiliar na redução do alto índice de acidentes de trânsito do Brasil, tentando oferecer subsídios para o planejamento de ações tendentes à reversão desta grave epidemia, avaliando possíveis progressos e novos desafios no que tange o cumprimento da meta assumida para com a ONU. Nesse congresso, tal tema será amplamente discutido. O tempo lamentavelmente não me permite a nos alongarmos nesse assunto. Necessitamos de uma imunização de curto prazo em que a fiscalização deve ser forte e a punição para infratores seja severa. Em longo prazo, atuando na mudança da cultura com a educação sobre trânsito. Meus colegas médicos e psicólogos, cada setor e cada indivíduo tem a sua responsabilidade para mas a nós, cabe uma responsabilidade muito maior, a liberação do condutor em condições plenas para dirigir. Daí a importância da realização de um adequado exame médico e psicológico. Eis um dos principais motivos dos cursos pré-Congresso, ora em pauta e deste Congresso. Queremos que cada um de nós atue nessa especialidade que muito nos orgulha, com a certeza de que estamos cumprindo nosso papel como perito examinador. Torna-se necessário que estejamos permanentemente atualizados. Toda a população condutora de veículos deve passar e passa pelo médico e psicólogo do trânsito. E nessa averiguação, poderemos auxiliar e muito na redução de acidentes. Cabe somente a nós a responsabilidade. Nesses dias... Estaremos aqui reunidos, assistindo palestras em mesas redondas, verificando trabalhos, contando com membros do governo federal, que está o DENATRAN, governos de estados municípios, representantes do Congresso Nacional de Assembleia Legislativa, diversos órgãos e entidades que atuam e legislam no trânsito, além de colegas oriundos do Canadá e de outros países que atenderam o chamamento da Abramete e da BAPSICA. Aqui estaremos todos juntos com o mesmo objetivo, mudar a realidade do trânsito brasileiro. Permitam-me fazer um agradecimento especial às empresas que nos ajudaram na organização deste congresso, especial de estratégia e comunicação da cidade de Canela, a Zorzanelo, da cidade de Gramado, a imprensa, a Secretaria de Turismo de, aqui de Brasília, a toda a equipe que trabalhou, em especial o nosso colega, esforçado diretor científico e coordenador desse evento, Dr. Ricardo leve Sei que não foi fácil, mas chegamos ao dia certo. Ao finalizar, quero agradecer a honrosa presença das autoridades, dos senhores e das senhoras, que, oriundos de todos os estados do Brasil e de outros países, aqui estão nos trazendo alegria e satisfação, com a certeza de que sairemos mais engrandecidos visando a nossa meta maior preservação da vida no trânsito. Como presidente da Abranet, declaro aberto o 13º Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfico e o 2º Congresso Brasileiro de Psicologia do Tráfico. Muito obrigado e grande congresso para todos. Senhoras e senhores, a palavra à presidente do 2 Congresso Brasileiro de Psicologia de Tráfego, doutora Juliana Guimarães. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar toda a mesa, agradecendo aqui a presença de todos, na pessoa do doutor Geraldo, nosso presidente do Congresso de Medicina. E gostaria de fazer alguns eh, agradecimentos especiais à minha amiga Guerreira Irmão, presidente da Bratpsic, Patrícia Sandro, que está nessa incansável luta aqui conosco em defesa da Psicologia do Trânsito. Não não, não teríamos conseguido chegar tão longe sem esse seu esforço. Gostaria de agradecer também o empenho e todo o apoio que a gente tem recebido do Conselho Federal de Psicologia a gratidão é mútua e o esforço que a gente tem conseguido não seria o mesmo sem a presença, sempre parceira do Conselho Federal de Psicologia, especialmente do Fabiano Rueda. Bueno. Gostaria de cumprimentar o momento histórico que estamos vivendo aqui. Nós temos aqui todos os representantes envolvidos no trânsito. né? A nossa querida Larissa, presidente da EMD, que aqui representa todos os ETRANS, que estão lá na ponta, com todos nós médicos e psicólogos que atuam nessa área o nosso amigo Horácio, que está lá com todos os setrãs, né com o Focotran e todos os representantes de trânsito, também nos municípios, também nos nossos estados. Agradecer a acolhida da Câmara, dos deputados aqui de, de Brasília e do governo de Brasília por nos acolher tão bem aqui nessa cidade. E agradecer em especial o, doutor, o Conselho Federal de Medicina, que está junto conosco, e doutor Molinari para quem não sabe, o nosso padrinho da Grape City que nos apresentou, que construiu esse espaço para que a gente pudesse hoje estar representado com 15 federais. E queria deixar aqui um agradecimento muito especial ao Dr. Ricardo L, que por trás dos bastidores realizou todo esse empenho e conseguiu que a gente estivesse todos juntos aqui. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, pelo esforço de estarem aqui conosco, pela disponibilidade de vocês estarem aqui para que a gente possa dialogar, para que a gente possa debater, e para que a gente possa construir e pensar esse espaço que está sendo colocado à prova hoje com a SPL, com as noções que o governo tem e pensam sobre a nossa prática profissional. Compete a cada um de nós e esse evento poderá nos ajudar a construir esses caminhos, a elaborá-los melhor, para que a gente faça com que a sociedade, com que o nosso governo, possa entender, entender o quão importante é o papel do médico e do psicólogo de trânsito. Porque nós não estamos falando só de mobilidade urbana, mobilidade urbana, o controle dos gastos e da condição do Estado. Nós já estamos falando de saúde, da vida e da segurança das pessoas. E isso não tem preço. Não há é um Mastercard, mas não tem preço. A gente está lá na ponta, atuando, primeiramente e sobretudo, para que a gente não tenha desperdício de vida, para que a gente possa ter uma sociedade saudável, com uma sociedade feliz, com uma sociedade que pode utilizar o seu trânsito, os seus deslocamentos com segurança e com mobilidade. Então, espero que a gente possa aproveitar muito esses dias aqui construir grandes diálogos e grandes parcerias, não só entre nós, médicos e psicólogos, mas com diversos colegas que estão aqui da educação, da legislação, na, da engenharia, todo o campo de trânsito pensando junto como a gente melhora a situação de cada um. Gostaria de agradecer em especial todas as federadas da Brab City que estão aqui representadas, pelos nossos presidentes de federadas, pelos nossos membros, pela diretoria de várias federadas. Pelas minhas contas, a gente já está aqui com 12 federadas representadas essa noite e isso é uma conquista enorme da Brab City, para a gente pensar que temos três anos e meio de vida, estamos construindo uma história aqui eu espero que essa história se ressignifique de uma forma muito proveitosa para o trânsito. Obrigada a todos e um bom congresso. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente do 13º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfico, doutor Geraldo Gutenberg Soares Júnior. Boa noite a todos, em especial ao excelentíssimo presidente da Câmara Legislativa, senhor Rafael Prudente, em nome de quem cumprimento os demais concorrentes da mesa. Senhoras e senhores, é com orgulho que recebo todos os participantes do 13º Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfico e 2 Congresso Brasileiro de Psicologia do Tráfico, maior evento de nossas especialidades em minha cidade, capital do Brasil. A Abramete sempre planejou trazer uma edição do seu Congresso para Brasília, pois é aqui onde tudo se decide e a medicina de tráfico é basicamente regida por normas e regulamentos feitos ou aprovados pelo Executivo e Legislativo Federal. E não poderíamos estar no momento mais oportuno. Gostaríamos de estar fazendo um outro pronunciamento para as senhoras e senhores, cheio de júbros e comemorações. Porém, falaremos de um momento extremamente desgastante para a nossa especialidade, que hoje encontra-se acuada depois de 39 anos de lutas e vitórias. A edição da MP 3267, pelo Poder Executivo, é um retrocesso e mexe profundamente em vários artigos da lei que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Um exemplo desse retrocesso é dobrar, é dobrar o prazo de renovação da Carteira Nacional de Habilitação para pessoas com menos de 65 anos, deixando o atual prazo de 5 anos apenas somente para os idosos. Na contramão de qualquer consenso, em essa medida coloca a medicina de tráfico na direção oposta das nossas lutas em prol de um trânsito com menos acidentes e mortes. Se a intenção foi nos colocar de joelho, fato nunca imaginado, nem os nossos piores pesadelos, digo a vocês: nossa especialidade é grande, jamais se curvará aos desígnios daqueles. Que não sabem o que fazem ou o que dizem. Vamos mostrar para eles a importância da medicina de tráfego na busca de um trânsito que cause o menor, número, o menor número de acidentes e mortes possíveis. Esqueceram esses mandatários que, em 180 países, o número de mortes por acidente de trânsito chega a 1 milhão 350 mil e 50 milhões de pessoas feridas. No Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram que no ano de 2017 morreram 32.165 pessoas, 90 pessoas ao dia. A cada hora, em média, 5 pessoas morreram e 20 devem entrar em hospitais públicos. Nosso trânsito mata mais do que as guerras. Além das inúmeras vidas perdidas, a maioria de jovens Os desastres das vias e rodovias do Brasil já deixaram mais de 1 milhão e 600 mil feridos, com custo de 3 bilhões de dólares ao SUS nos últimos anos. Nossa, nessa conta, não está o que esses jovens poderiam produzir para a nossa economia se tivessem aptos a trabalhar e empreender. Os dados são alarmantes mesmo com toda a rigidez necessária do Código de Trânsito, é, imagine se, deixar, se deixamos que o Congresso Nacional aprova essa medida que o texto original do Poder Executivo. Tentem imaginar a aprovação de uma medida que diz que o nosso exame pode ser realizado em qualquer lugar por um médico sem o menor preparo para realizá-lo. Afinal, somos especialistas, medicina de tráfico, porque nos preparamos e sabemos protocolos, normas, regras, anexos, regulamentos condizentes à nossa especialidade. Será que um colega não médico de tráfico saberia o que fazer com um candidato a motorista com epilepsia ou um paciente diabético? Qual a conduta, paciente? com déficit cognitivo, com amputação de uma perna, paciente com visão monocular ou adaptação, somente nós que nos preparamos sabemos dar essa resposta ao indicar a CNH essas pessoas deficientes. Quanto à mudança no prazo de renovação da CNH de 5 para 10 anos, poderíamos pensar ou querem poupar o bolso do motorista, hoje paga pelo exame 320 reais aqui em nossa cidade se dividirmos, não dá 1 um real por dia para cada renovação a cada cinco anos e destes 320 reais nós médicos de tráfico tanto somos malditos ganhamos 100 reais para, para, para, para basear o nosso é, procurador lá de Minas Gerais né? e dizem que queremos ganhar dinheiro para um serviço que julga não ter a mínima necessidade de especialização e a periodicidade, periodicidade mínima. E quanto vale não colocarmos a sociedade em risco? Quanto vale as vidas de nossos, do, dos trânsitos? Isso não tem preço, mas na hora de fazer as leis, eles esquecem disso. Só pensam no imediatismo, de agradar a, a eleitores com promessas populistas de campanha. Poderíamos ficar aqui durante horas, fazendo estas e outras indagações aos não médicos de tráficos e às autoridades constituídas. Mas a Bahameste tem lutado dioturnamente para mostrar aos parlamentares deste país que, com a aprovação desta medida provisória, será decretado o fim das leis de trânsito no Brasil, levando a uma desordem ao nosso trânsito, levando ao caos. Senhoras e senhores, como disse no começo... A Abramete tem muito prazer em seguiar esse congresso na nossa capital, local muito, muito bonito e pronto para recebê-los, como diz o nosso presidente. Agradeço a todos os envolvidos na realização do nosso congresso, a comissão executiva, aos doutores Joalês Molinari, doutor Flávio Adura, doutor Ricardo Ege, doutor Antônio Meira e a tantos outros que contribuíram para a realização do 13º Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfico, e segundo Congresso Brasileiro de Psicologia do Tráfico. Agradeço a Comissão Executiva da Abrapsip, que tanto nos ajudou para a realização desse evento. Agradeço a minha Sônia, uma eterna incentivadora do meu trabalho. Agradeço também ao pessoal administrativo da Abramete, ao Alex, a Giovana, a todos, a Dona Ida e a todos que nos ajudaram, ao Arnaldo, todos o pessoal que nos ajudaram muito na construção desse Congresso. Não nos empenhamos, melhor, nós nos empenhamos para fazer o melhor em nosso, grandes, em nosso, na nossa grade científica. Perfeito. Nunca foi tão pensada como agora. uma grade que foi pensada para todos os especialistas de medicina de tráfego, aqueles que vieram de todos os rincões do Brasil. Nós vamos fazer a atualização científica de toda a, a, a nossa especialidade nesses dois dias. Esperamos ter atendido. A expectativa de vocês e aproveitem de melhor. Bem-vindos ao nosso Congresso e muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Com a palavra do presidente, queremos agradecer as manifestações das autoridades que comporam este primeiro momento. Faremos nesse momento a entrega dos prêmios Hilário Veiga de Carvalho e Renier Iniciamos com o prêmio. Renier Rosestraten 2019, a maior honraria concedida pela AbrapCity. A Associação Brasileira de Psicologia de Tráfico instituiu o um prêmio como forma de reconhecimento às pessoas e instituições que se destacaram na área de Psicologia de Tráfico, Prevenção de Acidentes e Preservação da Vida. Nosso primeiro homenageado é o presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, em virtude de compromissos já assumidos, o mesmo não pôde comparecer, deixamos aqui registrado a entrega do troféu e será enviado posteriormente. Nossa próxima homenagem, eu quero convidar a doutora Patrícia Santos, presidente da Abraxid, que fará a entrega do troféu NE Rosa Straten 2019 para... Psicólogo doutor Fabiano Xavier Marim Poeda. da Psyche. Agora passaremos à entrega do troféu Hilário Veiga de Carvalho 2019, maior honraria concedida pela AbraMed. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfico instituiu o prêmio como forma de reconhecimento aos profissionais que se destacaram na área de segurança e prevenção de acidentes no trânsito e que, por intermédio do saber científico, não medem esforços e dedicação, em prol do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida do cidadão no sistema de trânsito. O nosso primeiro homenageado é o doutor Lincoln Lopes Ferreira, aqui representando o presidente da Abramed, doutor juarez Molinari, que receberá os troféus das mãos do doutor José Everardo da Costa Montal, vice-presidente da Abramed. Diretor da Federadas da Abramed Que procederá com a entrega do troféu Hilário Veiga de Carvalho 2019 E o nosso homenageado é Dr. Herman Alexandre Vivacua primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina Representado neste ato pelo Dr. João Pimentel, vice-presidente da Ametra. Para a Ele procederá com a entrega do prêmio ao nosso terceiro homenageado O presidente do Foco Tram Hilário Figue de Carvalho 2019 Ele procederá com a entrega do troféu ao Homenageado Doutor Arielson de Souza Carvalho Júnior Presidente da AMETA pelo troféu Hilário Veiga de Carvalho 2019. Bom, nós queremos aqui de forma muito especial, muito agradecida, fazer o registro do nosso agradecimento especial ao, a nossos patrocinadores desse congresso. Aos nossos patrocinadores, a VAT, certificadora digital, a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, nossos apoiadores, ao Conselho Federal de Medicina, ao Conselho Federal de Psicologia e à Associação Médica Brasileira e à SLIPPOL. O congresso é uma realização da ABRABET, Associação Brasileira de Medicina do Tráfico e da ABRABICIT, Associação Brasileira de Psicologia de Trânsito. Queremos agradecer aos nossos organizadores Rossi e feiras filhas e empreendimentos, a nossa agência oficial, Travel Corp, e a comunicação estratégica, estratégia, comunicação e marketing. Senhoras e senhores, lembramos que amanhã, pela manhã, às 8 horas e 30 minutos, teremos a palestra A Ética das Relações Humanas com o Trânsito, com o palestrante Leandro Carnal. Queremos agradecer a presença de todos e de todos, dando agora, por encerrada, esta cerimônia de abertura. Convidamos a todos e a, todos que, a todas que desfrutem do coquetel de boas-vindas, servido ali junto à nossa área de exposição. A todas e a todos, um excelente congresso, um excelente evento. Boa noite. E muito obrigado a vocês que nos assistiram aqui na página do Conselho Federal de Psicologia. Compartilhe esse vídeo e acesse o site do CFP, site.cfp.org.br. Até a próxima!